Muita gente tem um pouco de insegurança, né, porque como vai ficar meu dente, né, vai ficar grande, pequeno? Será que o meu sorriso vai ficar muito artificial? Uma das formas que a gente tem de planejar e tirar essa expectativa é uma técnica que a gente faz é, de mocap. Você faz uma moldagem dos teus dentes naturais e em cima do teu dente natural você faz uma sugestão de como ficaria o teu dente com a faceta. Aqui eu tenho um modelo com a anatomia e a linha do sorriso ideal e o tamanho do dente ideal. E a gente consegue transferir essa composição para a boca para avaliar como vai ficar o seu sorriso. Então, como você viu, esse tratamento é bem seguro e planejado. Estou aqui na Barra da Tijuca e a gente se vê no próximo vídeo.